Fala galera, eu sou Samuel Rodrigues. Estou aqui hoje para apresentar o um novo quadro da TV Projeto. Nós perguntamos e eles respondem. Puxa a menina! Nosso primeiro entrevistado foi o Tenente Rocha, da Companhia Militar de Polícia de Buriti Olá, todos vocês aí que estão nos assistindo. Eu sou o Tenente Rocha. É, comandante do policiamento aqui da cidade de Buritizeiro. Estamos aqui já há mais de um ano e meio à frente do policiamento e sempre de portas abertas aqui para receber a sociedade. Meu nome é Stephanie eu queria saber quais são as graduações de um policial militar. Muito bem, Stephanie. É, as graduações da polícia militar seguem os mesmos patamares de algumas outras instituições militares, somos reserva do exército né? e assim como as demais forças armadas temos uh, as graduações definidas para o ciclo das praças e os círculos oficiais. Nas praças nós temos a sua primeira graduação o soldado de segunda classe, que é o aluno em formação. Daí passará para a graduação de soldado, primeira classe que é o soldado formado, a graduação de cabo, Sargento, Sendo ele aqui na nossa Polícia de Minas Gerais o terceiro sargento Que se habilita para o segundo sargento até o primeiro sargento Daí chega a última graduação do Circo das Praças, que é o subtenente Já na graduação, na graduação dos oficiais, nos círculos oficiais Nós temos a graduação de segundo tenente, primeiro tenente Se habilita ao posto de capitão, major Tenente Coronel e, por fim, Coronel, que é o último posto, a última graduação dos oficiais da Polícia Militar. Quando estão conduzindo a viatura, vocês usam o cinto de segurança? Existe normatização na né? Polícia Militar, uma, uma vez que, em patrulhamento ordinário, é exigido né, que se cumpra com o rigor do código de trânsito, assim como qualquer outro veículo. Então, o policial militar, no patrulhamento ordinário, deve fazer uso do cinto de segurança. Meu nome é Manuel, eu, eu gostaria de saber se você tem medo de encarar o perigo. Bem, o medo ele merece qualquer ser humano. Nós temos medo, assim como qualquer outro ser humano. Né? Somos é, cidadãos, mas temos uma, um treinamento muito específico que nos determina fazer frente a algumas situações. Então, em determinada situação de risco, é, realmente, o um policial militar ele pode superar esse medo, esse receio, aplicando a técnica correta. Olá, meu nome é Lara. Eu queria saber qual é o planejamento da política militar para melhorar a segurança pública. Lara, a Polícia Militar ela segue diretrizes que vêm desde o Alto Comando, né, que fica concentrado na cidade de Belo Horizonte, até os seus comandos intermediários, na última fração que pode existir a Polícia Militar, que é um destacamento. E o planejamento ele é feito dia a dia, com base na criminalidade, com base na, nos fenômenos que a gente observa. O próprio turno de serviço a policial militar, o policial que estiver de serviço, ela observa determinado comportamento na cidade, deter, determinado comportamento no setor onde ela está trabalhando e faz o seu planejamento ali. Né, fazendo uma execução de policiamento direcionada. Então, a Polícia Militar ela está sempre observando onde existem mais delitos, onde as pessoas carecem de maior policiamento, onde tem maior concentração de pessoas, e ali assim é direcionado o policiamento. Olá, meu nome é Maria Clara. Eu queria saber qual é o motivo da, dos policiais militar andarem mal. Bem, Maria Clara, a Polícia Militar, assim como. É, expliquei em, em ocasião anterior, ela é uma polícia que faz reserva do Exército Brasileiro. Somos uma instituição militarizada. Por sua vez, temos treinamento específico para o manejo de armas. Atualmente, nós contamos com uma sociedade que foge muito do regramento social, do comportamento social esperado, questão de urbanidade, questão de convivência. E muitas das vezes essa quebra de, de ordem, esse delito, ele se aparece na, na forma do indivíduo armado. Então o Estado nos autoriza e nos capacita a utilizar a arma de fogo para fazer frente a essas situações. Meu nome é Samuel Rodrigues e eu gostaria de saber como é feita a ronda noturna. Exatamente, Samuel. A polícia militar compete o um policiamento ostensivo 24 horas. Então a qualquer momento do dia ou da noite, o policial militar ele tem que estar pronto a atender qualquer demanda de serviço. O policiamento noturno, ele traz algumas é, é, situações particulares, que não do policiamento diurno. Por exemplo, o policial militar tem que estar preparado para alguma situação que exija dele um adentramento em um local com pouca iluminação, né, com um sistema de iluminação às vezes deficiente, e ele, por sua vez, conta com equipamentos, Pessoais e equipamentos coletivos da guarnição para fazer frente a isso. Uso de lanternas, uso de sinais, certo? Sinais sonoros, isso é condição particular do nosso treinamento. Oi, meu nome é Ludmila Soares e eu gostaria de saber se você é a favor da redução da maioridade penal. Ludmila, toda alteração na lei ela tem que ser é, exaustivamente discutida. Atualmente, é, nós não temos um posicionamento definido com relação à maioridade penal, uma vez que apenas cumprimos aquilo que está previsto em lei. Uma vez que forem apresentados projetos convincentes que tragam realmente benefícios sociais e que traduzam em também uma maior capacidade de absorção do próprio Estado né, para fazer frente a essas, essas demandas, a gente vai cumprir com aquilo que for necessário. Gostaria de saber qual é a prioridade da Polícia Militar? Nossa prioridade desde o início sempre foi, assim é e sempre será, preservar vidas, sempre dando valor primeiro na vida humana. E aí, tiraram as suas dúvidas? Antes de ir embora, o Tenente Rocha deixou uma mensagem para vocês. Bem, eu queria primeiramente agradecer essa oportunidade pelo, né, que, é, que me foi dada pelo projeto Realizando Sonhos vocês continuem nessa missão né? muito bela, que é envolver-se em cidadania. Estamos sempre desejosos de que o cidadão participe das instituições, não só a Polícia Militar, outros órgãos de segurança pública, do Judiciário. Façam parte da rotina administrativa da sua cidade, do Legislativo. É muito importante você tomar parte da sociedade, tomar parte daquilo que lhe é confiado. E a TV Projeto, é, mais uma vez, né, é, levando à frente essas iniciativas que são muito interessantes. Parabéns pela iniciativa e a Polícia Militar continua de portas abertas. Galera, vocês curtiram as respostas do Tenente Rocha? Agora não eles embora. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative os sininhos. É... Comente, compartilhe com amigos e família Eu sou Samuel Rodrigues Conhecido como Kishult E o vídeo vai ficando por aqui Tchau! Pronto. só a parte Nós perguntamos e a gente responde né? A primeira parte já tem, vai Fala galera, beleza? Adiós Lembra de sempre olhar aqui dentro, tá? Um sorriso no rosto. Um, dois... Fala, galera! Eu sou Samuel Rodrigues. E hoje eu estou aqui para apresentar o Novo culpado da TV Projeto. Nós perguntamos e eles respondem. Nós perguntamos... Aponta aqui para dentro. Nós não. Na... Que ó. Nós perguntamos a esse si dentro é da cama E eles respondem. Ah, nós não. Calma. calma ah, Tem um plaquete, plaquete tocar. Plaquete. É, os alunos da TV Projeto entrevistaram o tenente Rocha. E o que eu que é falar? Não sei se você vai contar de qualquer forma. Os alunos da TV Projeto os alunos da TV Projeto entrevistaram o tenente Rocha, da companhia de polícia militar, do dizer. Os alunos. Da, da companhia de polícia. Da Vieta. Vieta. Os alunos da TV Projeto entrevistaram o Tenente Rocha Bom. da companhia. E a nossa primeira entrevista foi com o comandante tá. da Ponta tá, Ponta tá, tá, tá, tá. Tenente. Tenente. Comandante. É? É. E a nossa primeira Temente. entrevista foi. Ele é comandante tenente. ou tenente? Tenente? tenente? Comandante Bom. é. E a nossa primeira entrevista foi feita com o comandante Tenente Rocha. <risos> com o Tenente Rocha. Com o Tenente Rocha. O de novo, pai. E a, nossa e a nossa primeira entrevista foi feita com o Tenente Rocha da Companhia de Polícia Militar da cidade de Buritizeiro. E qual a fala a cidade? Da, da, de Buritizeiro. Fala de novo, tá? tá? E a nossa primeira entrevista foi feita com o Tenente da Companhia Militar de Buritizeiro. Companhia da Polícia Militar, a gente não pode esquecer isso. Tá bom. E o nosso primeiro entrevistado... Calma, tá, que... respira, você, tá pacote, você vai muito falar, Fala devagar assim, E, e o nosso sabe. primeiro... Fala, fala mais para o... E o nosso primeiro entrevistado foi o Tenente Rocha, da Companhia Militar de Polícia de Buritizeiro. É, puxa a vinheta. É melhor sim, com você, com você Peraí. Puxa a vinheta. Vai. Oi, gatão. Vai. Puxa a vinheta. Puxa a vinheta. De novo. Fala de magasim, tipo que estamos Puxa a vinheta. Não, mas você fala, não você fala. Só sua mão, cara. Fala. Puxa a vinheta. Mas olha pra cá, quem está olhando pra cá? Eu tirar essa tela de você Eu falo, né? Olha, olha, puxa a vinheta. Puxa a vinheta. Ah.